Aleluia, vamos compartilhar da palavra, amém? Let's Abra a sua Bíblia, 1 Pedro, nessa noite, essa Night, palavra é para você, is fala isso para a pessoa que está perto Tell de você, <laughs> essa yes. palavra é para você, porque Deus, Deus assim faz, amém? 1 Pedro capítulo 5 Nessa noite eu quero falar das armas contra a ansiedade. I weapons. Weapons against anxiety. Armas contra a ansiedade. Quantos aqui já ficaram ansiosos alguma vez na vida? <laughs> ok. okay. Quase ninguém. Que maravilha, essa Almost igreja nobody. não existe. Wonderful. That church is just wonderful. Oh, ok, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Peter, 5, ao, 6 ao 9. To 9. Amém. Amen. Quem encontrou, diga amém. Found it, amen. Diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God that he may exalt you in due time. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Casting all your cares upon him for he cares for you. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion walketh about, seeking whom he may devour. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em todos os vossos irmãos no mundo. Whom Vamos orar ao Senhor. Let's pray to the Lord. Abençoa, Senhor, a Tua palavra. Lord, bless your word. Traz a Tua unção. Bring your Abre os nossos ouvidos. Open our ears. Eu proíbo que o inimigo venha roubar a atenção. Mas pela graça do Senhor, o Espírito Lord, do Senhor, Lord, tenha 100% dos nossos ouvidos, of our ears, mente our e coração. Our em nome de Jesus. Jesus Amém. Amen. Júnior, se você quiser baixar um pouquinho, eu agradeço. Então lembra do que nosso tema nessa noite? I our theme armas tonight, contra a ansiedade. Amém. Amen. Olha que coisa interessante. Por que, que eu okay, uh, why quero falar disso nessa noite? Por que em algum momento da nossa vida, life, nós já ficamos muito ansiosos. Anxious, anxious. E isso é uma repetição, na é verdade. A, a happens, em alguns momentos, nós ficamos ansiosos por por alguma situação. Times, a e é, a Bíblia fala em vários lugares contra a ansiedade. Places, places e eu creio que é importante a gente ensinar o que a Bíblia fala, o que é, sobre o que nós podemos usar contra a ansiedade, porque muitos de nós pensamos que não podemos fazer nada contra a ansiedade. Não é verdade? Tem pessoas que dizem, ah, pastor, mas eu eu já eu fico ansioso, não tem como eu mudar isso. Tem gente que toma remédio para ansiedade. Não é verdade? Para ficar mais calmo. Eu, eu acredito que nenhum de vocês aqui I tem esse problema. Né? Problem. Bem. E then. eu comecei a pesquisar e o que é o contrário de ansiedade. E é interessante, o contrário de ansiedade é a confiança. Fala comigo, confiança. Mais forte. Louder. Confia. Vamos juntos, só Vamos treinar. Um, dois, um, dois e dois. confiança. Nossa Deus, oh, que maravilha. Wonderful. Então, ou eu estou ansioso, I am anxious, ou eu estou com or confiante. Confident. Ok? É muito importante. Então important. a Bíblia trata desse assunto do início ao fim. Então a Bíblia trata desse assunto do início ao E na realidade, reality, eu, quero, eu quero mostrar para você. o de onde ou o que é a fonte de confiança? Where, e eu quero para isso que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 1. So I you to to Timothy, e depois 1. nós vamos voltar para 1 Pedro. We'll 1 amém, queridos? Quando vocês estão tristes, digam amém. Sad, ah, Tem alguns tristes mesmo. Eu estou muito triste por você. Não é fácil eu traduzir, pastor. Que Deus console o seu coração. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Preste atenção no versículo 7. Abriu? Amém, amém? Verse 7. Olha, porque Deus... Olha quem é essa Second, pessoa aqui. Timothy, 1, God, Deus so não it? nos deu o espírito de temor ou de medo, mas de fortaleza de amor e de moderação For eu quero que você entenda isso. Deus é a fonte da confiança. Ele é quem cria a confiança. Ele é quem dá a confiança. E Paulo coloca aqui, Deus não nos deu o espírito de medo, mas então nós podemos entender que o, o, a confiança, so também, quando ela vem de Deus, ela é do Espírito de Deus. É Deus é a fonte da confiança. Mas não somente isso, é a fonte da fortaleza. É a fonte do amor. Love. É a fonte da moderação. Es essas três coisas andam juntas And go contra a ansiedade. Fortaleza, Power, amor, amor e moderação. Então, a. A ansiedade so, é falta de moderação, a a ou seja, é a falta de controle. Words, lack of control. Você está ansioso porque você não consegue controlar os seus pensamentos, você não consegue controlar as suas emoções e isso te leva à ansiedade. Por exemplo, você pode ficar ansioso porque amanhã você vai fazer uma viagem, não é verdade? Might be anxious, tomorrow you're taking a trip. um pouquinho de ansiedade é normal mas quando você começa a pensar assim But when you begin to think like this, ah, eu não sei se o avião vai ter um problema problem se vai faltar gasolina se o piloto morrer pilot e o que, que, e que, que acontece se o avião cair? os seus pensamentos ficam fora de controle control. e você é capaz de deixar de ir a viagem porque através da ansiedade anxiety, a, a, por, por qual canal veio a ansiedade actually, channel did anxiety come? Porque Deus não nos deu o espírito de. Because God has not given us the spirit of De medo. Fear. Então o medo. So, fear, ele é a fonte da ansiedade. Is the source of anxiety. Então você ficou pensando na viagem. So, ficou pensando no pior que pode acontecer. Você não pensa que vai dar tudo certo. You don't think everything's gonna work e out. Se você que se, se é para você morrer. Die, Deus não precisa que você entre no avião para te matar. God doesn't need you to go into an airplane Plane kill you. Ele pode fazer um avião cair na sua cabeça take no meio a, da rua e matar somente você. É ou não é verdade? É assim, irmãos. Se Deus quiser, wants, você não pode evitar. You can't avoid it. Então a ansiedade ela tira também o ânimo. So, pessoa your, perdeu o ânimo porque está ansioso. Your, your You're, you're o ano o a ansiedade Anxiety. ela destrói as defesas defenses, emocionais é como, é uma, é, pode ser considerada uma doença be a ou seja as, você é uma pessoa cheia de emoções words, que Deus te criou assim, na verdade. Quando você está triste, sad, você fica calado. Quando você, quando alguém morre, você pode ser que chore. Dies, é? Quando você sente dor, você pode, pode chorar, pain, gritar, todos seus às vezes tem pessoas que choram de alegria. Are who cry, Não é verdade? Right? Então nós somos cheios de emoções. So we are full of e as emoções existem para a nossa defesa. Exist for our então, quando nós estamos ansiosos, so when anxious, a ansiedade destrói, destrói as nossas defesas. Our Porque existem pessoas que vivem constantemente debaixo do medo. O fundo a base, o alicerce da ansiedade the base, the very, uh, é o medo. O medo, irmãos, ele é criado pelo terror. Fear, uh, o medo é criado fears pelo create, terror. terror, ameaças, Threats, mentiras, Lies. não é verdade? Se alguém fala assim, olha, se você sair na rua amanhã, okay. vou te matar. Says, tomorrow, Isso é uma ameaça, ele está fazendo um terror contra você. He's, Declaring an act of terror against you. E você diz assim, então eu não vou sair. Vou ficar dentro de casa. E se ele estiver me esperando lá fora. For outside, você fica aterrorizado. E você fica com medo. Afraid, e você fica ansioso. A ansiedade, irmãos. Anxiety, ela ela é o medo das coisas não funcionarem. Existem, por exemplo, ansiedade no casamento. Example, Existe, por exemplo, uma mulher que fica ansiosa for example, a woman may be anxious, só de pensar que ela pode perder o trabalho the mere she lose her job. mas o problema não é ficar sem trabalho the problem is not be a o job. problema não é a falta do dinheiro the problem isn't the lack of money. é que ela vai depender do marido depend on her e isso é um terror para ela a terror for her. eu não quero I don't want por quê? Why? porque a sua mãe her mother, a sua avó her sofreu muito na mão do marido in the hands of e eu não quero que isso aconteça comigo to to e aí vive uma vida ansiosa so she lives an life, com medo afraid, medo de perder o trabalho e acaba perdendo o casamento acaba perdendo tudo mais por causa da ansiedade Deus God. te dá as chaves para gives combater the a ansiedade. Deus te dá as armas para combater a ansiedade. Você crê nisso? Se você it? crê, diga amém. Veja bem o texto que nós lemos, vamos voltar lá para 1 primeira P5. Primeira arma é muito importante eu quero important. que você aprenda a ansiedade, pode ser que você já saiba tudo sobre a ansiedade mas eu quero que nessa noite eu saí deste lugar eu quero que você saia daqui guardando essas armas na sua memória mas não somente para se lembrar mas para usar essas armas para a ansiedade bater na sua porta então aqui no texto nós lemos em primeiro Pedro, capítulo 5, no versículo 6 Capítulo 5, versículo 6 A primeira arma é Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus O texto diz Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus que significa means, se humilhar debaixo da potente mão de Deus se Deus está trabalhando uma situação se humilhe yourself, aceite o que Deus está trazendo debaixo da mão dele muitos de nós queremos humilhar sobre a mão de Deus Deus está tentando colocar a mão Deus está tentando colocar a mão Hand. E ele está com medo de Deus pesar a mão. And you're that God's hand will be too heavy. Mas na maioria das vezes, para que que Deus coloca a mão? Para hand? te proteger. To you. E, e ele não quer que você saia debaixo da sua proteção. And he want you to leave from under his ele quer que você seja 24 horas protegido pela sua mão. Be under his e hand. a humildade, And humility, nesse caso, so case, é uma chave contra a ansiedade. Is a key Anxiety. Porque você não precisa ficar ansioso. Porque quem, quando você se humilha, you yourself, Deus assume o controle. Control. Você crê nisso? Isso é o que Deus promete. Então, se humilhar debaixo da mão de Deus, so ela, ela, ela é uma arma contra a ansiedade. A Mas por quê? Porque... A uh, uh, uh, o desejo de estar no controle, control ele pode gerar ansiedade. Mas sabe o que é que isso se é, mostra, irmãos? You know us, é que na realidade, por que nós queremos estar em, no controle? Porque nós não queremos depender de outras pessoas. Não é verdade? Irmãos, Deus nos fez para andar juntos. Brethren, to Sempre na palavra de Deus, word, você vai ver esse princípio, o princípio da unidade. Deus habita na unidade a presença de Deus se manifesta na unidade mas nós temos um, um problema we problem. nós sempre queremos fazer tudo sozinho. nós, nós queremos, queremos, queremos estar no controle de tudo control nós não queremos simplesmente se humilhar ah, se eu tiver que pedir autorização para o Júnior se eu tiver que pedir autorização para o pastor eu já não quero fazer eu me lembro lá no Brasil, tinha uma irmã. Ela gostava muito de cozinhar. E quando nós tínhamos as programações na igreja, you know, church, ela queria cozinhar. Mas ela tinha um, um, como se diz assim, um, uma regra. Eu só cozinho, pastor, I'll, I'll cook, pastor, se eu for a chefe. <laughs> eu então, eu, eu faço tudo sozinha, pastor. So pastor eu mas é o seguinte, é, se não fosse assim, ela não, ela não se envolvia. Rules, e o que é isso? Is isso é desejo de controle. A for control. E quando a pessoa tem essa atitude, attitude, o, é, o que, que acontece com essa pessoa? Mas, person, essa pessoa, ela Essa pessoa é derrotada pela ansiedade. É ou não é verdade? Porque a pessoa fica sempre na ansiedade a de conquistar uma posição, of a, a new position, de conquistar uma posição de chefia, boss, de mandar a, nos outros. Não é verdade? É ou não é verdade. Quem gosta de ser mandado aqui? To olha aí, uma pessoa. Look, person, olha, duas pessoas. É, isso significa que todos os outros gostam uh, que, okay. <laughs> significa mean, que todos os outros gostam de else mandar, likes to na verdade, tell a, what to nós, do. A, nós pensamos que é bom mandar, We think it's good to command, na verdade, right? mas uh, eu acho guarda isso aí porque But eu quero que você entenda de onde vem isso aí. Hold on to that because I want you to understand where that comes from. A segunda arma, the second weapon, no versículo 7, ele diz: Lançai sobre ele to, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Observe que o primeiro diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, the first one says, under the hand of God, para que a seu tempo, ao tempo de Deus, in his, in time, time, Ele, he, Deus, God, vos exalte. Exalt you. Agora, como fazer isso? Now, how do we do Aí ele that? diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Como nós vamos lançar sobre Deus? a minha ansiedade essa talvez seja my essa talvez seja a pergunta que mais nós fazemos that might be the that we que nós sabemos muitos estão sabendo disso há muitos anos Não? eu sei pastor, I know, pastor. eu sei I know. eu sei mas como eu vou lançar? É interessante essa pergunta That's porque a primeira resposta veja é em Filipenses 4, 4 capítulo 4, versículo 6. 4, 6 vamos olhar eu vou olhar aqui na tela quando we'll, a colocar, é que colocar para não tirar aqui do texto so the, olha o que esse texto fala Filipenses capítulo 4 Versículo 6. Chapter 4, verse 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Paulo aqui ensina como nós vamos lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Paulo teaches us here how to cast our cares a, a, upon God. A resposta é The answer is, através da oração. Se você não tem o hábito de orar, praying, você, vai, você vai gastar muito tempo ansioso. Of Cada vez que a ansiedade vier, Every comes, a primeira coisa que você faz para lançar a sua ansiedade diante de Deus é orar. Vai viajar? Está com medo do avião cair? Ora. Pray. Diz Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. God, God, life, Deus, olha que coisa interessante. Deus cuida do meu coração. God, cuida das minhas emoções. Você já orou assim para Deus? I've Ai, pastor, sou uma pessoa muito nervosa. Oh, pastor, pastor. Eu, olha, pastor, eu qualquer coisa eu já tô nervoso. Pastor, não importa, as me agitated. E aí, pastor, não sei, eu, eu perco o controle isso não vem de deus that doesn't come from God. deus não nos deu o espírito de, de, de temor God has not given us a spirit Deus nos deu o espírito de fortaleza power, de amor and of love e de controle and of a sound mind. entende isso you understand that? aí é onde no, quando nós vamos orar That's where we go and pray. nós precisamos fazer isso we need to do that. vou comprar uma casa I'm gonna buy a house. como vou controlar a minha a minha ansiedade How will I control my anxiety? orando, praying, Deus God prepara a casa. Devemos entender que se a casa ainda não apareceu, house, porque Deus está preparando a casa. A casa que Deus prepara é a melhor. Mas a, sabe o que a ansiedade faz? You know Ela does? faz você comprar a casa que não é a melhor. Ela best. faz você pagar mais caro. A mesma coisa com o carro. And the same thing with a, car. a mesma coisa quando nós queremos muito algo que tem que completar um tempo. Eu não aguento esperar mais, no, Senhor. I can't stand any, I can't stand any ore, ore a Deus, fale com Ele, converse com Ele. Deus, olha Deus, tu sabe, tá vendo o que tá acontecendo? Irmãos, eu faço essa oração direta acho que Deus já está aborrecido comigo. I pray comigo. that all the time. I think God's already uh, bothered by Senhor, me. Senhor, olha, olha Lord, essa situação, look, Senhor. Look at this situation, Lord. Senhor, tu ouviu o que Fulano falou? Lord, did you hear what that person said? Senhor, tu estás vendo, Senhor? Lord, Deus this? tira isso do meu coração. Lord, take this out of my heart. Irmãos, essa essa é uma atitude que nós precisamos tomar. Você vai num lugar e tá preocupado se vai encontrar alguém lá que você não quer encontrar. You a that you Primeiro você não deve ter esse tipo de sentimento. Primeiro você não deve ter esse de sentimento. Isso é chamado de inimizade. Primeiro você não de tem de vós, tem de paz com todos. com todos. as ele diz assim: se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer; se o teu inimigo tem sede, dá-lhe de beber. Hungry, thirsty, então, qual é a primeira, qual é a primeira coisa que nós vamos fazer para lançar a nossa ansiedade di diante de Deus? To pray, falar com Deus speak to God. aí é muito importante a gente entender também outra coisa que fazer para lançar a ansiedade thing, do do buscar, buscar a palavra de Deus God's word. a palavra de Deus, irmãos word, brethren, ela é muito importante no processo contra a ansiedade por quê? Why? porque quando nós lemos a palavra de Deus word, okay, nós vemos os testemunhos das pessoas que já tiveram experiências profundas com Deus. Por exemplo, quando nós olhamos a situação de Ana, mãe de Samuel, aquela mulher vivia uma ansiedade incrível, irmãos. Por quê? Porque ela queria muito ter um filho, e além da vontade de ter um filho, ainda a outra esposa do seu marido, and your, even wife of her husband, ficava zombando dela. Ela ficava simplesmente uh, fazendo bullying com Ana. Dizendo, olha, você não não é mulher. Você não pode dar um filho. Você não presta. Você não vale nada. E é, e é interessante que ela, irmãos, imagine o nível de ansiedade daquela mulher. E o que ela fazia? Não ouvi, irmãos. Ela não ouvia ainda. Ela orava a Deus. Falei que eu vou acabar pregando daqui. Eu you, mais perto de vocês. Pre right here, ela pregar, ela orava. Não é verdade? E o que, que aconteceu? Deus fez o quê? Deus, Deus, ouviu de Deus, Deus, Deus ouviu a oração de Ana. Agora, como é que nós sabemos disso? Agora, nós sabemos disso? Pela palavra. By God's word. Então você está ansioso, so, ansiosa, quer é muito uma coisa, really quer é, que é muito um filho really child, e não tem, e não, não pode. Você one. vai, você ora, você lê, lê lá cinco vezes a história read, de Ana. Read 50 vezes a história de Ana. O que, que vai acontecer story. com What, a sua fé? sua fé vai aumentar. A sua ansiedade quando, é assim, ó. Oh. A, a, It goes like this. a fé levanta Faith e a ansiedade vai embora. Onde a fé yeah. não há lugar para ansiedade. Vamos falar isso juntos? Let's say that Primeiro em português. First in português. Onde há fé yeah. não há lugar para para ansiedade. Agora é com Agora com Where there is faith where there is faith there is no room there is no room for anxiety for anxiety você crê nisso you é o que eu creio a palavra de Deus ela é poderosa contra a ansiedade quando você lê a história de Abraão story, Abraão ele chegou a um ponto da sua vida que ele já tinha 90 anos irmãos de idade 90 years old. Deus já já havia se passado 15 anos e Deus lhe havia prometido um filho imagine uma promessa de Deus que já passou God, 15 anos, e de você vê que cada dia fica mais difícil, e mais difícil de dessa promessa ser cumprida, porque você, ele estava ficando mais velho, older, a esposa estava ficando mais velha, older, e aí ele disse: Senhor, Senhor. O que, que vai acontecer comigo se o herdeiro da minha casa é um mordomo? Uh, e aí, o que, que acontece? Que o so que, que Deus fala? Você lembra que Deus fala para ele? A primeira coisa que Deus diz é, is, Não temas. Fear not não temas fear not. olha o medo Look at the fear. gerando ansiedade no coração de Abraão fear olha o medo Look at the fear. quem estava colocando esse medo Who was that fear? quem irmãos? Who, daqui a pouco você vai ver eu sei Soon que você já see. sabe I know you know. mas eu quero que você entenda como nós sabemos que But Deus cumpriu a understand. promessa a Abraão How do we know God the Hã? pela hmm? through pela palavra. God's word. Quando você lê a palavra, word, ela é um santo remédio contra a ansiedade. Você crê nisso, irmãos? It, Tem alguém ansioso aqui nessa noite? Daqui a pouco, se você tiver ansioso, nós vamos orar por você. Cares, Quarta, uh, terceira arma. Contra a a ansiedade veja bem versículo 8 de well. 1 Pedro 5, of 1 Peter 5. sede sóbrios Be sober. vigiai Be porque o diabo ele é o que irmãos? ele é wet. o nosso que? adversário adversário Ninguém pode ter amizade com o diabo, can be with the Ele devil. é o nosso adversário. Aí, veja bem que coisa interessante. Por que, Now, que ele diz para a gente oh, vigiar? Nós temos, nós temos que entender, lembra a pergunta que eu fiz agora? Quem estava Como que vem o medo? Ameaças Threats e terror. Terror. Quem traz ameaças e terror? Who and terror? O diabo, Satanás. Ele mente. He lies. Ele ele pega e ele fala para você he, o contrário do que Deus fala. Ele é o na é verdade. Isn't Deus prometeu para você you, que se você for fiel a Ele if you're to Him, Ele vai te abençoar. Salmo 1. Há poucos dias nós estudamos isso nos nossos We grupos. Groups, Foi bem-aventurado right? o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Tantas promessas que tem na Bíblia para os fiéis. So Aí vem o inimigo And the enemy comes e diz: olha para você. Says, olha o que está acontecendo com você. Está vendo como não está acontecendo com você? You see how that's not working out for you? É mentira do diabo. It's o diabo é mentiroso e pai da mentira. Ele mente desde o princípio. Ele é quem queria assumir o controle. Control. Ele queria ser semelhante a Deus. He wanted to be like God. E por isso ele foi lançado do céu. Foi expulso do céu dos céus. Porque ele não pode ser Because nunca como Deus. Never ele não pode cumprir as promessas. Ele, ele nem pode fazer promessas. He promises, Mas ele engana. Promises, but he a Bíblia diz que ele é um enganador. Ele é a antiga serpente. Old, serpent. Ele enganou Eva. Sabe lá, é um texto de que tem em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, vamos ver de novo que esse texto diz, é muito importante, Paulo está falando à igreja de Coríntios, e ele fala, eu tenho zelo por vós, eu tenho zelo com um zelo de Deus por vocês, porque eu quero que vocês sejam uma igreja santa, eu quero que vocês sejam uma, que você seja uma igreja abençoada, aí quando chega no versículo 3, olha o que ele diz, mas temo que assim como a serpente quem é a serpente? quem, quem, é, a serpente? quem é a serpente? Satanás, Satanás o diabo Satan, eu temo que da mesma forma com, com a sua astúcia in the same way, with his subtlety, assim também né? como ele enganou Eva Eve a, com a mesma astúcia the same se, o que, que ele faça? sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos ele está falando a uma igreja irmãos eu, diria, eu temo que da mesma forma como a serpente enganou Eva os vossos sentidos a vossa mente seja corrompida e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo fear Jesus. Irmãos, o evangelho é simples. É promessa de Deus. God. Jesus disse: "Eu vou levar vocês para que onde eu esteja, vocês também estejam." Não existe nada de complicado nisso. Não existe nada de complicado na revelação do Espírito de Deus. Nós precisamos é crer e obedecer. The only thing we need to do is believe and obey. Não dá lugar ao medo. And not give any room tem, to fear. Tem crente que morre de medo. There are believers who die from fear. Morre de medo de morrer. They die out of the fear E não céu. And not going to heaven. Na é verdade. Isn't that true? Por quê? Why? Alguma coisa está mal. Something is wrong. Você não precisa ter esse medo. Você é o diabo fear. que está trazendo esse medo. Você fica aí servindo esse Deus. Fica aí nessa igreja. Fica dando seu dízimo. Para quê? Você está perdendo seu tempo. Your, your Isso time. é mentira do inimigo. Deus não vai te abençoar coisíssima nenhuma. No, oh, já passou cinco anos. Look, years, e aí? Nada. Nothing. Não é? Right? Isso é mentira de Satanás. A, lie from Satan. a palavra de Deus, God's word, irmãos, brethren, é a promessa de Deus. God's Nós temos que confiar nas promessas de Deus. É o, é, o, é o oposto de ansiedade. Eu tenho, eu tenho que confiar em Deus. Lembra o que Jó falou, irmãos? Ainda que ele me mate. Todavia eu Still, confiarei nele. Olha que maravilha. Você quer ir para o céu ou quer you, ficar aqui eternamente? Você quer ir para ou quer ficar eternamente? tem gente que fala assim ó, Deus está querendo levar você say, aí ele faz igual o rei Ezequias do, like não senhor no, vira a cara para a parede chora e Deus não faz isso não me mata meu amor de Deus that. e meu filho my What about my son? irmãos eu sei que humanamente ninguém quer, Humana, ninguém quer morrer, mas todos nós vamos passar pela morte, se Jesus voltar e nos levar, melhor, mas é, é importante a gente confiar que mesmo se nós morrermos estaremos com o Senhor, amém? Olha um texto de Hebreus, eu quero que você veja Hebreus 10, versículo 32, amém, achou amen. aí na sua Bíblia já? Are oh, you there in your Bible rápido, yet? Hebreus 10, 32. 32, eu gosto muito deste texto, I really like this scripture, quem encontrou diga amém, está procurando, continua procurando, for it, keep Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. 10.32 uh -huh. But call to remembrance the former days, in which, after you were illuminated, you endured a great fight of em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios ou com vergonhas e tribulações e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões e com alegria permitistes o roubo, o espólio, o confisco dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor. For you have compassion of me and my bonds, and took joyfully the spoiling of your goods, heaven Não rejeiteis. Agora eu quero que você preste atenção neste versículo. I want you to pay attention to this verse. Não 35. Verse 35. Não rejeiteis, pois a vossa confiança que tem grande e avultado galardão. Olha, eu quero que você Preste atenção nessa expressão: não rejeiteis a vossa Look, confiança. Look, I, I want you to pay close attention to that expression. Cast therefore not away your uh, your hope eu disse The que confiança é o contrário de ansiedade não é verdade? Sorry, away, uma pessoa que está confiante ela não, não tem espaço para ansiedade certo? For anxiety, Tá there? comigo? está tá entendendo? então o que, que acontece? So what a bíblia está dizendo não rejeiteis mesmo debaixo de tribulação, saying, reject, tribulação a vossa confiança que tem grande Galardão, grande recompensa Ou seja, então eu, eu posso entender que se A Bíblia está dizendo para eu não rejeitar a minha confiança so Significa que eu posso rejeitar I mean, a minha falta de confiança that I can my lack of Eu estou falando das armas contra a ansiedade como se rejeita uma confiança? Debaixo de tribulação, eu ouço muitas pessoas dizerem, pastor, estou quase desistindo de tudo. O que ele está fazendo? Se ele fizer isso, estará rejeitando a sua confiança. Então, eu tenho uma uma chave para você. Cada vez que a ansiedade vier, você deve rejeitar a ansiedade não a confiança. Em oração, porque. A ansiedade é provocada pelo diabo. E tudo aquilo que Deus te deu, and o espírito you, de poder, o espírito de força, love, para que você a possa e, e autoridade, para que você possa repreender o diabo so que vem plantar ansiedade vo em volta de você. Irmãos, é por isso que nesse, nessas armas que eu estou falando é about, necessário vigiar. Entende isso? Vigiar. Estar atento. Porque é o que, que Pedro fala? What does Peter Porque say? o diabo the devil, o que, é que ele é nosso? Adversário. Our, our Onde ele está? Where is he? ao nosso redor all around us. só esperando uma chance, chance para lançar ameaças to cast threats. aliás, ele lança ameaças todo o tempo Actually, he cast threats all the time. ele está esperando uma chance de você dar ouvidos a ele mas a palavra diz não rejeiteis a vossa confiança. The word says, Reject not your confidence. É muito importante nós entendermos a questão do tempo na confiança. Lá em Hebreus diz porque o que que acontece? Porque and, necessitais de paciência in Hebrews it says, because you need patience para depois so later, depois de suportar da Feito à vontade de Deus, will, possais receber a promessa, alcançar a promessa. Reach, o o diabo, diabo, de acordo com o texto aqui, a, here, de 1 Pedro 5, 1 5 versículo 8, 8 ele, é, ele está ao nosso derredor. Ele nos surrounds. Us. E o que ele faz? Ele é o gerador do medo, he do terror, and terror, provoca ansiedade. Está anxiety. sempre ao nosso derredor. Irmãos, é muito importante entendermos que, vencida uma ansiedade, Brethren, anxiety, ele vai lançar outra ansiedade. He's He's já percebeu isso? Você estava ansioso porque ia fazer uma prova. A Passou a prova. E aí agora começou outro problema. And está ansioso rises. porque o seu, não sabe se o seu chefe gosta ou não gosta de você your boss does or like ora pelo seu chefe para que ele goste de você so like amém? Amen. veja bem, agora qual é a arma contra o inimigo Now is the the enemy? veja comigo aqui versículo 9. Me in verse 9 ao qual resisti firmes na fé o que a Bíblia diz lá em Tiago 47 7? Não é a mesma coisa, diz assim: sujeitai-vos pois a Deus. Says, o diabo? Resist, resist e ele vai fazer o so, quê? Yourself to God. surrender yourself to God, reject the devil, and he will do what? Ele vai fazer o quê? He'll do what? Ele fugirá de vós. He will flee from you. Irmãos, tudo que o diabo precisa para fugir de nós é ver que não há brecha em nós é, é que nós possamos ser, ter um escudo à so nossa volta de fé. A us, which is our faith. Então, a fé, não é isso que Paulo diz, que a fé é um escudo. Então, nós precisamos estar Aí ele não, ele vai fugir a so, resistência. He, he Agora olha comigo, eu, eu quero que você veja. Vamos um see. lado que o inimigo ele ataca. I want you to see the enemy attacks. Ele ele perturba. He bothers. Mas olha o que, que Deus faz no But, versículo 10. Look what God does in verse E isso eu quero que você grave no seu coração. I want it in your heart. Olha só. E o Deus God, de toda graça. Aleluia. Olha que maravilha. Hallelujah que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Você está aqui hoje porque Deus te chamou para a sua glória. E é a graça dEle que faz isso. Agora, depois, fala comigo, depois, não é antes, é depois after, de haver padecido um pouco. Nós queremos sempre trocar a ordem das coisas. É? Things, right? é quando vem o sofrimento, comes, entenda que Deus está com você. Is with you, mas depois, o que, que Ele vai fazer? Ele mesmo vos ah, aperfeiçoará. Oh, aleluia! vos confirmará you, fortificará you. e fortalecerá aleluias olha que coisa maravilhosa a arma contra a ansiedade oração Prayer. que mais que você lembra é muita coisa né It's a lot, right? palavra de deus que mais vigi Be vigilant. Isso, vigilância. Be vigilant. Resistir ao diabo. Resist the devil. Não é verdade? Right? Isso são as armas contra a ansiedade. Jesus falou: não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus Não fique ansiosos ansioso pela roupa que você vai vestir. Do not, um, he said, Do not, uh, The about the clothing. pela to, roupa how, que você how vai eu também tô parafraseando não se preocupe sobre o que você vai comer não se preocupe sobre o que você vai comer não se preocupe com o dia de amanhã. about tomorrow. Ele diz assim, porque os pagãos é que buscam todas estas He coisas. He said the pagans seek after all such things. Ele diz, olhe para os lírios do campo. He said look at the lilies of the field. Olhe para os passarinhos. Eles não trabalham. E Deus toil, cuida deles. God takes care of them. Então nós precisamos entender? So we need to understand que ao invés de dar vazão à ansiedade, that instead of making room for anxiety, nós precisamos é, Entender que a tribulação ela, ela, que, que Deus está permitindo God is é Deus que está nos aperfeiçoando. Vamos ficar em pé. O que, que Deus está fazendo? Nos aperfeiçoando. Com a sua graça, grace, com o seu poder. na é verdade? Não right? verdade? Depois de termos sofrido um pouquinho. While, sabe uma coisa eu vou contar para vocês? Eu sei que são coisas muito simples. Simple mas eu gosto eu gosto de contar isso porque eu quero like que você this, viva essas experiências. You these uh, às vezes a gente vai comprar um carro. A car, e a gente fica ansioso. E a gente quer comprar um carro bom. Porque a gente quer comprar um bom Barato. Um carro barato que não quebre nunca. Never down. Esse não é o carro que todos queremos. E se possível, do ano. Carro novo. Né? A, e, car. e bonito. Nice não é verdade? É? Chique e barato. E né? affordable. Esse é o que nós queremos. That's what we want. aí a gente ora a Deus. And then we pray to God, e pede a Deus. And we ask God. E a gente procura. E procura. E procura. And look, and look, e não acha. I don't find it. Aí fica ansioso. And then we grow weary and grow anxious. Mas na hora de vender o nosso carro velho, and to sell our old car, o, muda totalmente o, os standards, o, o padrão of, muda totalmente. Change, right? Nós queremos vender um carro velho, we sell our old car, que não funciona direito, está well, quebrando, and it's down, feio, and it's ugly, que não tem mais anos, and, já and muito velho, also, e a gente quer vender bem caro. Sell it for Deus, price. ajuda a vender, Senhor. Carro velho, sell this old car por um bom preço. A good price. <risos> e fica ansioso And porque anxious, não vende. You can't sell it. Não vai vender, não. Né, no, no, no sentido. A ah, então é muito importante nós so, entendermos... It's very important we que existem coisas que não adianta a gente ficar ansiosos por essas coisas. There né? no point in over them. A gente a gente tem que ficar, a gente tem que ser realista, né? We have to be realistic. A gente tem que orar a Deus, to to ser justo com as pessoas, né? e a gente tem que entender que Deus é quem provê as coisas. Ele vai prover para você. Você está passando esse momento na sua vida. Life, mas Ele vai te sustentar. E o Deus, com a Sua graça, te fortalecerá. e te Amém? Vamos orar. Abençoa, Senhor, o teu povo. Lord, Abençoa a tua igreja. Pai cura-nos da ansiedade. Father heal us from our worries. Nos dê, Senhor, um coração heart, de paz, of peace, de confiança, of de fé. Of confidence, Ó oh Deus, nos ensina a orar, a buscar na Tua Palavra, nos ensina a ser vigilante, resistir ao diabo, confiar no que Tu estás fazendo, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amen. Aleluia.